E o anel já despertou aqui no canal Poção de Mana, vamos ver aqui se vale a pena jogar o Lotro atualmente. Salve, salve, meus amigos do canal Poção de Mana, tudo bem com vocês? Eu sou o Rodrigo, como será que está o Lotro, o famoso Senhor dos Anéis Online, MMORPG gratuito e online aqui, hein? muitos BRs. Vale a pena jogar ou não? Deixa o seu like aí no vídeo, vídeos aqui no canal Poção de Mana todos os dias de terça-feira em diante, hein? Não perca aí. Bom, geral do jogo. Como é que tá o game, Rodrigo? Me conta aí pra eu saber se compensa jogar ou não. No geral, fácil de rodar, tá bom? Não requer uma placa de vídeo poderosíssima, mas se tiver melhor. Não é pay 2 win, tá? Porém, é raro de dissipar. É difícil de supar, tá? Sistema de housing completo também, com vizinhos ali, né? Muito maneiro isso aí. Bom, servidor Arkenstone é o mais lotado e é o que tem mais brasileiros jogando, tá? Tem mais BRs, tá? E pra, antes que me perguntem aí, né? Se me perguntarem, Rodrigo, posso jogar solo para sempre no jogo? Até certo level, pode jogar solo. Depois de algum tempo, te obrigará praticamente a ter um grupo de uma parte, tá? Não se pode evoluir sozinho no jogo. O pvp do jogo, dois mapas diferentes, o Ethenmurs e o Osgliat, tá bom? Porém é no Ethenmurs que o, o bicho pega lá tá, o pvp é mais intenso tá, e consiste em conquistar fortalezas nos mapas tá, é o principal esse aí E agora vamos ver aqui se dá para jogar sem gastar, quanto ao pay to win do jogo, na minha opinião não é pay to win tem jogadores aí que chegam até levels finais sem gastar um centavo, porém demora mais, tá bom? Como eu falei antes, do level 30 em diante, aí demora mais, pessoal, tá? Então, dá pra jogar devagarzinho, curtindo o jogo, né? Se não quiser Natal, se não quiser gastar em premium do jogo, tá? Porém, com premium é muito mais rápido, né? Claro. O jogo é de mundo aberto, tá? os gráficos e a música do jogo são incríveis, tá bom? Tem um gráfico assim único mesmo, tá? Muito nostálgico ali, não é ultra realista, convenhamos, né? Mas é um gráfico único que só ele tem e muito bonito, tá? Muito dinâmico, digamos assim. Em minha opinião, é um game para ser jogado, curtido devagar, entendeu? Aquele game que você joga com calma, né? Sem querer um com pressa, entendeu? E se for para jogar devagar, sem rivalidade se for apenas esse jogo que você joga, aí vale a pena. Agora, se você joga low, joga wow, joga ali é, dota, joga é, é, flip e o lotro não compensa, porque já é hard de supar, né? Piorou ainda se jogar vários, né? Então a minha opinião é essa aí, tá? Uh, agora as dicas do canal. Uma montaria pode ajudar muito você a upar no começo pessoal tá porque o mapa do jogo é gigante tá e lembrando que é de mundo aberto então por ser muito grande o mapa é tem que ter montaria para se locomover tá se não tiver também dá para upar também só que demora um pouquinho mais a chegar né até o objetivo lá até o local no mapa tá bom recomendação após dois meses de jogo tá invista num vip tá bom vip simples ali uns 50 reais, 60 por aí, um pouco mais, acho, tá? Tu já adquiriu um monte de coisa no jogo e já dá pra garantir o seu quase end-level game com isso aí, tá? Não me lembro agora qual que é... Acho que é em dólares? Não lembro agora, tá? Quanto é que é o valor ali? Acho que é em dólares. Bom, o jogo é incrível demais, mesmo que tenha baixado bastante aí o número de players, tá? Nos últimos anos. Mas se manteve no geral aí no servidor Arkenstone, que é o principal tá? tem mais BRs ali, mais brasileiros e mais players no geral, tá bom? e qualquer PC com placa simples de vídeo plaquinha de 60... De... acho que base, até base não sem placa não dá on-board, né? tem que ter a plaquinha de vídeo 128 MB talvez ali, entendeu? Tá talvez menos, tá bom? eu falo aqui em breve aí pra vocês bom, é, para quem não conhece, outro sucesso aí da empresa, tá? O DDO, Dungeons and Dragons Online, pessoal, tá? Mesma criadora aí, tá? É, e o Lotro foram criados pela mesma empresa, né? Os gráficos deles são praticamente iguais, ambos os games são muito parecidos, ambos os games são nostálgicos, complicado de chupar. é hard, tá? Ambos são hard, mas aí que tá a diversão do jogo, né? Na minha opinião. E ainda a opinião do canal, oficial aí, tá? Ainda assim, é um game incrível. Tem profissões, tem housing, PVP dinâmico, os gráficos únicos ali, tá? E o principal é que não é pay -to -win, tá, pessoal? Com pouco dinheiro ali, tu já investe um monte, já garante quase o teu end level game. E se aproveitar eventos aí, tá? Aí tu garante mais ainda o teu level final aí, tá? E... As expansões do jogo, cara, pode compensar. Se você for aquele player mais assíduo, né? E joga sempre o jogo, tá? Pode compensar sem comprar algumas expansões aí, tá? E eu vou jogar sim agora aqui o meu Lotro, tá? Eu curto muito jogos de RPG raiz, tá? Tipo DDO, tipo Tibia, o Mu. É... E o Lotro também que remonta aí esse... esse... RPG online clássico, né? Bem, hey, qual que é a sua opinião? Comente aí abaixo sua opinião, tá o que você acha. Vídeos aqui no canal todos os dias. Se inscreva aí e ative o sininho. Valeu, tamo junto.